Os bombeiros procuravam pessoas que ficaram presas nos andares de cima. Quase todo mundo já tinha saído. O prédio todo estava em chamas quando a estrutura desabou. O prédio vizinho, essa moradora que estava gravando o um incêndio, se desesperou. Meu Deus! Meu Deus do céu!